Não, eu não acho meio, eu não acho meio esquisito. Eu acho esquisito pra caralho. Acho esquisito pra caralho. Meu mano, se você faz roleplay de Selbit da minha vida em real. Pelo menos compre Ordem Paranormal RPG, cria uma ficha e joga dentro do meu mundinho fictício. É, olha para o RPG.com.br depois de comprar o livro você vai receber um set de regras um, um, um conjunto de dados você pode chamar seus amigos e criar uma história foda uh, de investigação Aí o Cellbit pode mano, ser um ocultista pode ser quem você quiser